Do nada eu virei uma blogueira. Pra quê que eu tenho isso tudo? Sou doida? Maluca? Que... É um dos motivos de eu não estar tá fazendo mais tanto vídeo pro canal é esse. Oi gente, eu sou a Tata e cara eu já quase nem sei mais fazer o meu bordão. Eu tô tanto tempo longe desse YouTube que nem sei. Cara, eu tenho um problema que não termina nunca na minha vida chamado a arrumação do meu guarda-roupa. Olha isso aqui, cara, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma arara que eu comprei porque não cabia mais as coisas no meu guarda-roupa. Aí me convida para sair. Pergunta se tem roupa. Fudeu, não tem roupa para sair. Quer dizer? Tenho, né? Não sou idiota, eu sei que eu tenho. Mas parece que eu não tenho. Eu devo ter algum problema, não é possível. Eu tô sumida do YouTube esse tempo todo porque eu tô organizando uma bagunça externa e interna tão grande. Minha bagunça mental tá tão enorme que eu não sei nem explicar pra vocês. Eu não sei se vocês já passaram ou estão passando por alguma coisa parecida com isso, mas aqui dentro tá tudo assim, ó... Um turbilhão de coisa, tudo confuso, tudo bagunçado. Mas. Até esqueci que eu tava falando. pisciana vamos começar a falar de signos. <risos> Mentira. Ah, tá, tá. Tentando organizar minhas ideias e tal, eu pensei, por que não, né? Chamar eles pra participarem desse processo comigo. Se vocês toparem, claro, se você topar, você vem comigo. Se não topar, pode fechar o vídeo. Pode fechar o vídeo. Pode fechar o vídeo. Agora, se quiser. Eu tinha arrumado vocês aqui. Agora eu acabei de me tocar aqui. Eu tô ficando na frente da luz, ou seja, quando eu tô aqui eu devo estar um pouco escura. Tá ficando muito louco esse vídeo? Vocês estão me achando um pouco maluca? Tudo bem, não tem problema, não me importo. Tentar tirar ela daqui sem fazer muito estrago, entendeu? Sem mexer aqui no zoom, sem... sem... Ai, eu queria tanto... É... Sei lá, talvez começar a fazer uns daily vlogs, vocês vão gostar, mostrar, sei lá, mais coisas da minha vida, da minha casa. Arara, mais bagunçada que você já viu na sua vida. Sabe aquelas blogueiras? Ah, blogueira no Instagram, né? Que coisa linda, né? Que chega. Vai, bota a câmerazinha aqui. A minha impressão é que acontece isso. Bota a câmerazinha. Aí tem uma arara. A arara tem quatro peças na arara. Mas quatro peças assim, ó, que eu tenho certeza que valem por todas essas minhas e mais o meu guarda roupa inteiro, que eu já vou mostrar pra vocês. Eu tenho certeza. Aí ela pega, elas pegam lá uma pecinha e faz 38 looks com aquelas quatro peças. Eu aqui tenho 2.400 peças. Mentira, não sei quantas peças eu tenho. Bem que podia contar, né? Gente, toda mudança de estação. Eu troco o meu guarda-roupa e dou muita roupa. Eu dou sempre muita roupa, muita roupa mesmo. Inclusive, dou roupas, tem muita gente que precisa. Enfim, dou muitas roupas e eu não sei de onde é que vem. E aí elas procriam, elas procriam. Sair da luz, eu sei. Eu acho que elas procriam. Roupa pra arrumar tem de monte. Agora, pra quando eu quero sair, não tem uma. Lembrando que, cara, esse negócio de consumismo excessivo... É ridículo, tá? A gente tinha que ter vergonha. Na real, se não quiser, não tenha, né? Mas no caso, eu tenho. Eu tenho vergonha de ter esse monte de roupa. Toda mudança de situação, eu faço uma arrumação zona e eu consigo fazer uma... É arrumação zona mesmo. Porque é a arrumação da minha zona e depois eu volto a fazer outra zona. Aí o que que Marie Kondo fala? Marie Kondo, te botar a luz aqui na minha cara, que não tá bom assim, né? Vou falar um pouco virada pra cá tá pra luz pra ficar melhor <risos> pra quem não sabe quem é Marie Kondo é uma japonesa que ela sempre foi muito fissurada por arrumação então ela resolveu é, dar aulas e workshops e tal sobre isso e ela acabou escrevendo um livro e é um dos best-sellers do new york times segundo sei lá quem que fala só sobre arrumação mas olha que curioso resumindo a história ela desperta começar pela manhã porque pela manhã a gente tem mais energia, a gente tem mais é, vitalidade. 19 e 47. 19 e 47 da noite eu trabalhei o dia inteiro editando Love Drama, que tá muito massa. Vai ser o primeiro programa de namoro, de paquera, de relacionamentos, de casais se conhecerem do YouTube. E eu, eu me apresentei e vai ser postado aqui no canal. Então fiquem muito de olho. Gente, tô muito acelerada, desculpa. Normalmente eu sou bem de boa, bem tranquila, bem calminha, mas sabe o que acontece? Carência, gente. Trabalhar com o YouTube parece ser uma coisa que você está rodeada de pessoas, muitos números, muitos likes, muitas pessoas falando com você, mas é uma coisa muito solitária. Eu me sinto muito sozinha. Eu tava falando da Marie Condô, né? Vou tirar tudo. Ela fala aqui pra tu fazer assim, ó. Sabe aquele lance que eu falei que eu sinto vergonha? Ela fala pra tu botar tudo num lugar só, por exemplo, em cima de uma cama, pra você sentir vergonha da quantidade de peças que você tem. Então eu vou começar aqui pelos casacos, tá bom? Nossa, eu tinha esquecido esse casaco, cara. Esse casaco é maravilhoso, eu tinha esquecido dele. Preto e comprido, dá pra usar com tudo, todo dia. Por que eu não tô usando ele todos os dias? Não sei, porque tava aqui no meio e eu tinha esquecido. Esse método também não é só um vestido aqui no meio dos casacos. Esse método não é só pra roupas, tá? É, método, é pra tudo, pra tudo da tua vida, assim. Sabe aquela coisa de, ah, eu vou arrumando aos pouquinhos, hoje eu vou arrumar o meu quarto, amanhã eu arrumo a gaveta do banheiro, outro dia eu arrumo sei lá o quê... Não funciona. Ela diz que tu tem que pegar um dia e dar a louca e fazer tudo num dia só. No caso, jamais vou conseguir terminar hoje. Boy. Nossa! Se você me acompanha lá no meu Instagram... Se não me acompanha, ainda dá tempo de tu acompanhar. Arroba Se você já me acompanha, você tá ligada, né? Que eu uso esse casaco. Gente, quem ama? Lã e oversize. Do nada eu virei uma blogueira. Pra que que eu tenho isso tudo? Olha só. Eu não tenho coragem nem de contar. Porque eu tenho vergonha de falar pra vocês a quantidade de casaco. Esses aqui são os casacos velhos. Ai, meu Deus, eu acabei de lembrar que tem mais. Eu tenho uma pilha de blusa de lã ali dentro. Eu tô beirando uma vontade de chorar, sério. Gente, eu juro... Gente, eu juro que eu sou a pessoa normal, tá? Ó, esses aqui eu tenho que dar. Meu Deus. A Marie Kondo... <risos> Tô respeitando bolhufas do que ela falou no livro, né? Mas, enfim. Ela falou que uma técnica boa uma técnica boa não a técnica dela consiste em pegar a peça e sentir ela sabe assim peça por peça sente o carinho que tu tem por aquela peça que o que define se tu vai doar ou não a peça não é se ela é linda maravilhosa tá na moda é tendência foi cara não é o carinho que tu sente pela peça olha isso aqui cara eu, eu sou pegada nisso aqui eu vou me desfazer dele hoje tá ele é bem importante pra mim, mas eu vou me desfazer dele porque... Ai, que idiota, eu chorando, né? desculpa. Porque, olha, ele é de lã, eu tenho certeza que outras pessoas vão poder usar, né, e ficar quentinhas com ele, não tem por que eu estar tá com ele. Vamos sobrevoar a minha cama. Esse casaco aqui é novo, tá com etiqueta. Eu achei ele bonito na hora, mas nunca usei. É muito, e tá fundo, tá, ó... Parece que, tipo assim, ah, tá até só... Não é. Eu tô com vergonha, gente. Eu tô com muita vergonha. Vocês também estão achando isso tão triste quanto eu? Ou desesperador? Eu tinha doado um saco de roupas com algumas blusas de lã quando começou o inverno e eu, assim, já achei que eu tinha muito feito a minha parte. E a gente nunca faz o suficiente a nossa parte em relação a nada. Nada. A gente é muito merda na Terra. A gente veio pra destruir a Terra. Enquanto a gente não destruir tudo... Desisto. Vou dormir aqui. Bom dia, gente! Como vocês podem ver, né? Amanheceu. Eu não consegui dormir no meu quarto. Fiz o um moça dormir comigo lá no sofá porque tá, tava muita bagunça. Mas, ó, já tá mais organizado. Arrumei todos os sapatos. Lavei os sapatos também. Eu, pela primeira vez na vida eu coloquei um monte de sapato na máquina de lavar roupa e funcionou muito. Então, fica a dica aí, viu? Funciona. Não consegui me desapegar a ponto de... Fica só com essas peças, claro Mas eu guardei dentro do guarda-roupa várias Aqui tem calça, saia, vestido Mais uma pilha E mais uma cama cheia de roupa Ai, quem voltou, Elzinha, agora com tudo arrumado. Gente, não acredito. Deixa eu mostrar pra vocês rapidinho, que como eu falei, esse vídeo não é um vídeo pra ficar, né, ensinando alguma nada, nem arrumando nada, é só pra compartilhar com vocês. Olha, nem parece a minha orarinha, nem parece. Rapidinho, rapidinho. Tá tudo dobradinho, as roupas mais pesadas. Aqui, saias, shorts e vestidinhos e blusinhas. Eu coloquei esse ferro aqui, que eu já tinha tirado há tempo, eu não usava mais. Aqui daí eu coloquei meus casacos, lá em cima mais. Blusa de lã pesada, tudo organizadinho. Limpei ali embaixo, tirei tudo que tinha ali e resolvi acumular todos os sapatos no mesmo lugar tem alguns guardados embaixo da cama também é louco como a bagunça externa interfere na bagunça interna né esses dias eu tava vendo um cara falar que a gente não percebe mas quando o ambiente que a gente tá não tá totalmente arrumado não tá organizado a gente vai perdendo milésimos de segundos da nossa vida só para tentar organizar aquela bagunça externa por exemplo tu tá estudando e tu vai pegar uma caneta tu nem percebe mas teu cérebro vai gastar um tempinho ali para achar aquela caneta entendeu eu só queria compartilhar com vocês a minha bagunça interna e externa é um dos motivos de eu não tá fazendo mais tanto vídeo para o canal é esse então tô aqui né passando por um processo, eu queria muito que você, você aí que tá me vendo até essa parte do vídeo, dividisse esse processo comigo, então se vocês quiserem participar de vários outros processos da minha vida, de coisas assim que eu faço no dia a dia, que vocês devem fazer também, eu posso fazer muitos outros vídeos assim, se você gostou, então não esquece de deixar like, tá? Porque eu só vou saber se tu gostou ou não se tu deixar o like e comentar aqui dizer Tata, faz mais, gostei, não gostei, nada a ver isso aí, deixa aqui seu comentário que pra mim é muito importante, beleza? Gente, então foi isso, Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau!